Primeiro, antes de você me xingar pelo título desse vídeo, eu já sei o que você vai falar. Enzo, que absurdo! Como você pode elogiar um psicopata o chamando de gênio? Esse Janones e Danones é um pilantra, é tudo de ruim, ele é um criminoso! E eu vou te falar o seguinte, ele é tudo isso e mais um pouco. O texto, a mensagem que ele faz no seu tweet que também foi não só compartilhada por muitos esquerdistas, mas foi reproduzida da mesma forma por muitos desses esquerdistas, é algo terrível. É algo que ninguém com coração, com alma faria. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vemos é o seguinte. Janones tem 10 mil tweets em apenas um dia citando em apenas um dia, o que ele faz é provocar a direita. Enquanto nós apenas focamos na esquerda, a única coisa que a gente se preocupa é com a esquerda, com a esquerda, com a esquerda, o que eles fazem é crescer mais e mais e mais. Janone saiu de um completo desconhecido para deputado, de, acho que em Minas Gerais, com mais de 200 mil votos. E nesse ritmo de crescimento... Podemos supor que ele ou irá se tornar governador ou irá se tornar senador na próxima eleição e não há nada que eu possa fazer. Então se uma pessoa está crescendo tanto assim na sua carreira política, enquanto nós desse lado mostramos a verdade, lutamos por liberdade e o tempo todo só apanhamos, ele pode falar o que ele bem entender, sabe por quê? Porque ele tem o judiciário do lado dele, ele tem o Legislativo do lado dele e agora ele tem o Executivo do lado dele. E, queridos, não há mais do que três poderes. A esquerda domina completamente a política e agora não só isso, mas eles dominam completamente as, agora, as redes sociais. Um espaço que era antes da direita, eu falo isso porque eu estou aqui desde 2015 e por anos eu não vi nenhum perfil de esquerda sequer existir nessas redes. E é o que eles fizeram tudo aquilo que eles nos acusam nos acusam de fake News nos acusam de difamação e é exatamente o que ele faz porque eles podem tudo eles estão no poder e se nós tentamos fazer a mesma coisa aqui é isso que você não segue a mesma estratégia então do Janones bom eu chamei um pilantra de um prefeito Há seis anos atrás de mafioso E agora ele está tentando penhorar todo o meu canal 50 mil reais Eu levaria anos e anos para pagar esse cara Porque eu chamei de mafioso Já Janones pode chamar Bolsonaro de qualquer coisa Felipe Neto pode chamar de qualquer coisa E vocês acham que é algum inquérito contra eles? Não Eles são promovidos a garoto da Unesco promovida a deputeg Promovida a tudo que for porque eles, novamente, têm todo o poder. E a esquerda se revolta e chama de criminoso. Né? Eu mostro aqui para vocês. Aqui, Janones, 10 mil tweets. tá como política, assunto do momento. Ele é o assunto do momento. Sim, o que ele escreveu foi completamente horrível. Né? Ele diz assim, um assassino que tirou a vida de quatro crianças hoje em Santa Catarina tinha como inspiração um outro assassino, Jair Bolsonaro. Luiz Lima, autor da chacina, mantinha em suas redes postagens enaltecendo o capitão que matou milhares na pandemia. O bolsonarismo deve ser criminalizado assim como o nazismo. Ué, como assim? Que absurdo. Aí você vê todos os perfis famosos falando a mesma coisa. né? A mesma coisa. Esse sujeito Janones é tão ou mais perigoso que o psicopata que cometeu o crime na creche. Mas o um deputado antipetista vai parar no inquérito das fake news Enquanto Lula e Janones mentem e atacam a democracia à vontade. Se o Congresso não reagir, isso vai piorar. Quantos mais serão perseguidos e censurados pela política do silenciamento que beneficia o apetismo? E todos, tá? Deputado do pessoal, enfim, não gostou muito dos ataques homofóbicos de Janones, como apoiou. E Janones, e Janones, e vem aqui Fernando Holliday, a homofobia de André Janones. E aí todos os gays que se dizem de direita, revoltados, os chamando de homofóbico, e não sei o quê E você é a favor da cassação, denuncie, prendam, e não sei o quê E aí quando é do nosso lado, ninguém entende que a gente está lutando por liberdade de expressão. O que ele tá fazendo é tentar criminalizar a própria direita usando a direita. Se vamos prender Danone pelo que ele fala, então nós temos que prender todo mundo que chama Lula de ladrão. Porque afinal o judiciário inocentou. Isso é uma grande fake news. E qualquer um que chame qualquer político de esquerda ou de mafioso é corrupto e tem que ser preso também. Então nós temos que ter consciência do que a gente está fazendo. É liberdade de expressão, é garantida a todos, ou é crime? Se é crime, então que prendam todo mundo que fala. E ninguém mais vai poder postar coisa nenhuma. O que o Janones faz é uma provocação barata, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que a direita vai se revoltar, ele sabe que a direita vai chamar ele de criminoso, ele sabe que a direita vai querer a prisão dele, e sabe o que vai acontecer? Apenas nós seremos presos, apenas nós seremos censurados e o jogo continua. A esquerda novamente faz exatamente o que eles querem, porque eles sabem que não terá repercussão. Eles sabem que nós aqui ficamos com esse discurso de, de, de criminalização do comunismo e ele vem e fala a mesma coisa. Não, é o bolsonarismo que tem que ser criminalizado. quem for bolsonarista vai ser criminalizado. E o Bolsonaro é que tem que ser preso. Porque nós passamos anos enquanto estávamos no discurso daqui, inclusive Eduardo Bolsonaro e tantos deputados querem criminalizar o comunismo. E aí fica assim, a direita quer criminalizar o comunismo. E eu falei isso em 2016. Se a gente fica com esse discurso, um dia nós seremos chamados de comunistas. E nós seremos os criminalizados. Porque não temos maioria do Congresso, porque não temos o Senado do nosso lado, não, o Judiciário, o STF, o Lula vai indicar mais três ministros até o fim do seu mandato, um já aposentou para garantir que o Lula vai ter a vaga, e vamos ver mais alguns se aposentando, eu não tenho dúvida disso, para garantir mais vagas para 2050, 2050, tá? Não é 2030, 2040, não, vão, quem o Lula indicar vai ficar lá até 2050. E, mais uma vez, a gente é feito de otário. Então, como que não chamaram o Janones de um gênio? Já que ele sabe manipular toda a direita, tudo que ele fala ele ganha destaque. E o que, que acontece com isso? Você acha que ele vai ser preso porque as tias do Zap estão pedindo a cassação dele? Você acha que ele vai ser preso porque ó o deputado, o delegado Paulo que sei lá o quê, disse que denunciou Janones no STF, na PGR? Uau! Né? 150 mil menções, 9 mil likes, 2 mil compartilhamentos. A direita, que não é muito inteligente, mas está cheio de parasitas, sem ofensa, não sei quem é esse deputado aí, mas todos eles querem tirar uma lasquinha do Janones e aparecerem como os grandes salvadores. Eu denunciei os Janones do STF. Agora ele vai ser preso, hein? Agora ele vai ser preso, hein? <risos> Mano, pelo amor de Deus, vocês acham que o, o Alexandre de Moraes está se importando? O Alexandre de Moraes é o mais controlado que eu já vi. Ele vai fazer exatamente o que a esquerda pedir. E se a gente falar isso, nós somos fake news. E se a gente aponta que o narcotráfico controla o STF, aí nós somos criminalizados, aí tem inquérito, e tem invasão na minha casa, e querem meu celular, e meu computador, e tudo que a gente já fez até hoje, querem todo meu din-din, e querem me destruir, me calar, porque a gente fala a verdade. Então se esse Janone está sendo promovido pela própria direita, é um momento muito triste, é um momento que talvez a gente tenha que parar de ficar batendo palma pra tudo que esses deputegues fazem, que toda hora eles falam, não, vou criar uma CPMI, eu vou colocar na CCJ, eu vou, vou, vou, vou enquadrar o Flávio e Dino E mais uma vez a gente só os promove. E mais uma vez esses deputados conseguem mais alguns votinhos pra eles e maravilha. E fica todo mundo feliz. Os deputados e senadores de direita ficam felizes porque eles são promovidos. O Janone fica feliz que fica promovido. E o povo fica como? mais uma vez abandonado, mais uma vez sofrendo, mais uma vez sofrendo censura e todo tipo de coisa. Então a gente tem que parar de ficar dando palco para esse tipo de gente, né? Aqui ó, tem até a tag maravilhoso, o cara escreve nosso denunciado, Danone triste, aqui agora ele cai, hein? Agora o Danone cai, agora já era, porque o Billy Skish o denunciou ele por homofobia. Não, agora já era. Agora já era, porque jornalista da Jovem Pan e Deputeg da esquerda, né, da direita, falou que ele é homofóbico, porque chamou o, o outro de chupetinha. Né? Agora tem que ser criminalizado. Sabe o que vai acontecer? Janone está usando todo esse discurso. E pode ser que Janone seja preso um dia, mas se isso acontecer... Todos nós da direita seremos presos. E todo mundo que está falando de crop de, de, de, de, de se importando que, que camisa os outros estão usando, também vai ser tudo preso por homofobia. E todo mundo que fala alguma coisa vai ser destruído. E mais uma vez, a esquerda vence. Porque nós não temos inteligência. Mais uma vez, direita burra. Eu sinto muito falar isso. Eu sinto muito se desagrada. Eu sinto muito se você acha que eu tô passando pano pro Janones ou achando que ele tem razão. Ao contrário. Eu acho que ele é um imbecil, que ele é um completo de um psicopata, assim como muita gente na esquerda, mas assim como muita gente na direita, que sabe disso que eu tô falando. Mas não se importa, tá preocupado em aparecer e falar: tô denunciando no STF, hein? Agora eu tô denunciando no STF, hein? Meu Deus do céu, nos ajude, porque tá foda, tá? E por último, participem da nossa oitava rifa contra a censura. É A única forma que a gente tem de sobreviver é através da livre iniciativa. Talvez leve anos, décadas, para as pessoas começarem a entender. Né? Me chamam de mendigo, me atacam de todas as formas e não sei o quê. E aí eu paro e penso, mano... A gente está completamente perdido porque a gente acha que é a esquerda, velho. Não, a direita tem que fazer totalmente diferente. Tem que ser completamente diferente dessa esquerda maldita, tá? E aí a gente vai começar a aprender. Também participem da nossa agência Coração Verde Amarelo, Amor Verde Amarelo. E encontrem o seu par perfeito, certo? A gente está começando somente. Então até a próxima. Tchau, tchau.